Veja esse casal com graves problemas na cama. Minha vida era assim alguns meses atrás. Oi, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Oliveira. Você vai saber aqui rapidamente de um antigo método caseiro pouquíssimo conhecido, mas que vai te dar o controle total da sua ejaculação, ao ponto de você poder escolher o momento que vai querer gozar. E não importa a sua idade, se namora há pouco tempo ou se está casado. Também não importa se está durando apenas alguns segundos ou se quer aumentar de 10 para 20, 30 minutos. O que mais importa agora é que se você quer mesmo mudar a sua situação, é só você prestar bastante atenção no que eu tenho para te revelar nos próximos 5 minutos. Eu vou te mostrar a prova científica em minha descoberta e como curar a sua ejaculação precoce com esse método caseiro, simples de fazer e com resultados reais de que funciona e que você vai provar. E você de forma alguma verá isso na TV, muito menos no Google, YouTube. Nem seus amigos ou conhecidos vão compartilhar isso com você. Bem, eu tinha problemas seríssimos e nunca mesmo eu conseguia durar mais de um ou dois minutos na cama. E hoje consigo me segurar por 40, 45 minutos sem ejacular. Sem cremes, sprays e preservativos retardantes que têm confortáveis efeitos colaterais perigosos, podendo até perder sua ereção. Também é sem truques estranhos durante o sexo, como a técnica da distração, fazer cálculos ou pensar nos avós transando. Pelo amor de Deus, talvez você falha por ficar pensando nesse tipo de coisa. Acredite, você não precisa dessas técnicas manjadas que inventam muito por aí, principalmente na internet, como aquela de parar e começar ou masturbar-se antes da relação. Eu sei que não funcionam. Durante anos eu testei todas essas técnicas e muitas outras sem nenhum resultado satisfatório. Posso te afirmar que se eu tivesse recebido anos atrás essas mesmas informações que eu vou te passar nos próximos minutos, eu não teria sofrido tanto. Na época da faculdade, dos barzinhos, cheguei ao ponto de evitar o contato e não tomava a iniciativa com as mulheres, com medo de sair com uma delas e gozar rápido demais, como sempre acontecia. Depois a gente ficava inventando desculpas esfarrapadas. Eu já estava cansado de tudo isso. Agora, graças a Deus e a esse método caseiro que descobri por acaso, tudo isso acabou. Por isso, se imagine daqui a alguns dias quando estiver conseguindo durar o tempo suficiente para sua mulher, quando estiver conseguindo satisfazer ela de verdade, todos os dias e na hora que ela quiser. Imagine também não ter frustração ou raiva de você gozar rapidinho e deixar ela para trás. Acontecia muito comigo. Mas agora quero te fazer uma pergunta bem simples. Você consegue quanto tempo sem gozar? 15? 10 minutos? E não vale contar as preliminares. Às vezes, quando acaba, parece até que duramos bastante, mas olhamos a expressão dela. Vemos que não duramos nem 1% do que ela queria e precisava. E não adianta ela falar que foi gostoso. No fundo, sabemos que o sexo foi decepcionante para ela. E por mais que a sua mulher seja compreensiva e paciente, uma hora ela vai chegar no limite. É que às vezes a gente esquece que as mulheres gostam de sexo tanto quanto nós homens. E elas precisam se sentir atraentes e desejadas. E só depois você percebe que já estão evitando o sexo um com o outro. Você por medo de gozar rápido, é ela por ter certeza de que não vai chegar nem perto de gozar se depender de você. Está comprovado que uma mulher demora cerca de 15 minutos para atingir o orgasmo. Se você não consegue durar pelo menos 15 minutos na cama, será difícil satisfazer de verdade sua mulher. Como você sabe, ela quer dizer que está tudo bem, mas na verdade está frustrada e infeliz. E nesse caso, ela pode se sentir forçada a encontrar uma válvula de escape, vibradores, amantes ou até não querer mais sexo com você. E isso, meu amigo, pode ser o começo do fim. Acredite, eu sei do que eu estou falando. Aconteceu comigo. Por isso, agora eu preciso muito da sua atenção. Vou deixar muito claro para você, o que eu vou te revelar aqui não é um simples tratamento ou uma correção que te ajuda só por um tempinho. O que eu tenho para te mostrar é um exato método caseiro que eu usei para curar definitivamente sem antidepressivos, spray ou essas besteiras que encontramos por aí todos os dias. Por isso, fico muito feliz em dividir esse método. Eu te garanto que após você aplicar, você finalmente terá o domínio total para decidir a hora que vai querer gozar mas seu único limite será o seu fôlego. Então, procure uma academia ou fazer exercícios o mais rápido possível. Mas não importa quantos quilos você pesa, se é solteiro, casado, há anos ou se tem dias de namoro. Também não importa se você não dura igual a imagem no começo do vídeo. Agora eu quero compartilhar com você como funciona esse método caseiro que me curou e sua parte é entender como eu descobri essa cura natural. Vou te contar rapidinho quem eu sou. Como eu disse, meu nome é Roberto Oliveira, tenho 33 anos e eu sou do interior de Mato Grosso. Estou noiva há seis meses e não posso dizer o nome dela aqui, senão ela me mata. E na verdade, ela não queria que eu gravasse esse vídeo de jeito nenhum. Com receio de nos expor demais, o que ela tem razão. Então eu logo vou ter que retirar esse vídeo do ar. Então aproveite agora para assistir até o final. Bem, eu só descobri esse método caseiro por causa de uma tragédia no meu relacionamento anterior com a Bia, claro que esse não é o nome verdadeiro dela, mas vou chamar assim, durante dois anos e oito meses, o dia em que acabou foi um dos mais humilhantes na minha vida e olha que eu já tive muitos momentos ruins por causa desse maldito problema. A Bia na verdade foi muito forte, ela aguentou por quase 33 meses a minha ejaculação precoce, eu nunca consegui fazer ela gozar e ela ainda tinha que conviver com a minha baixa autoestima e a droga da insegurança que leva às crises de ciúme e ainda perdi a vontade de fazer sexo por causa da certeza de que você vai ter um desempenho ruim. Às vezes era duas semanas sem transar, por isso eu sabia que nossa vida sexual não ia bem, mas nunca pensei que ela fosse me deixar. Sempre procurei ser muito gentil com ela, dar do bom e do melhor. Presentes de tudo o que podia comprar. Eu me achava o namorado perfeito. Tirando, é claro, a parte em que eu sempre gozava antes dela e deixava ela na mão. Acho que nosso namoro durou tanto por eu tratar ela tão bem. O que eu já passei deve ter acontecido com você ou pode acontecer. Veja que desastre. Ela ficou muito diferente comigo, então achei que viajando no fim de semana em um lugar chique ia melhorar a situação. E gastei até o que não tinha para essa viagem. Foi um risório em Maceió. Achei que iria diminuir a frustração dela comigo até que nos divertimos. Então, na nossa última noite, lá nós bebemos um pouco e fomos para uma piscina mais isolada lá no Parque das Águas. Logo começou os amassos e aí a coisa foi esquentando, tanto que corremos para o nosso quarto. Chegamos no quarto quase pelados e nos pegando parecendo dois adolescentes e foi aí que a coisa desandou. Acho que por causa do local, da bebida e do tesão acumulado, ela acabou criando muita expectativa. Imagino que ela pensou que naquele momento eu faria ela gozar de verdade pela primeira vez. Só que como eu já estava bem afetado por causa da pegação na piscina e com toda aquela empolgação, nessa altura você já deve imaginar, claro que aconteceu o óbvio. Poucos segundos após a penetração, eu já gozei. Durei menos do que a micharia de tempo que durava normalmente. E para piorar... Por eu ter bebido um pouco, eu praticamente desmaiei depois de gozar e deixei ela ali. Cheia de tesão acumulado e muito frustrada comigo. Depois que acordei, pedi desculpas, mas dessa vez ela não disse que estava tudo bem. Ela só ficou me olhando com expressão vazia e me deu apenas um aceno de cabeça. Depois tentei provocar e de novo gerar um clima, mas ela só deu beijos frios e uma desculpa de cansaço. Ela falou pra gente ir dormir porque outro dia voltaremos pra casa. Eu não sabia, mas essa foi a nossa noite de despedida. Então aquela foi a lembrança final que ela tem de mim, como namorado e como homem. No outro dia em casa, cheguei do trabalho e ela estava no banho. Eu vi o celular dela em cima da cama e com o WhatsApp aberto. Eu não sei se ela esqueceu ou se fez de propósito. Eu nunca fui de querer invadir assim, mas resolvi olhar e tinha uma conversa no grupo de amigas dela com coisas bem humilhantes para mim. Ela falava que não aguentava mais e que ou ia me largar ou ia arrumar um cara para transar escondido. E as amigas dela não só apoiavam como já estavam sugerindo nomes de caras para ela sair. Alguns até eram conhecidos nossos, e para piorar a humilhação, ainda fui obrigado a ler que um deles conseguiria durar mais de 40 minutos. Essa amiga dela ainda frisou que já tinha ficado com o tal fulano, e eu vi que tinha até passado o contato do cara e já estava agendando no celular da Bia. Cara, você deve imaginar o que eu senti naquela hora. Não sabia se xingava de raiva ou se chorava de tristeza. No fim, não fiz nada. Fiquei parado que nem um zumbi. E ela apareceu, me viu com o celular e tivemos a nossa última conversa como casal. Ela até chorou pedindo desculpas e disse que não aguentava mais. Eu não tinha o que fazer. Ela não estava feliz comigo, eu não consegui dizer nada, então foi assim que terminamos. Me senti humilhado, um lixo de homem. E o pior, ali, na hora, eu me dei conta, além de ter perdido a mulher que eu amava por não conseguir satisfazê-la, eu ainda estava com esse inferno de problemas e dificilmente arrumaria outra mulher com a paciência que ela teve comigo. Fiquei praticamente um mês em um estado de quase luto. E você já ouviu falar que você só conhece seus verdadeiros amigos quando está na pior, né? Eu comprovei isso da pior forma possível. E não contei para mais ninguém o porquê ela me deixou. Mas a gente tinha muitos amigos em comum e logo a história se espalhou. Para minha vergonha e desespero. Das pessoas que eu esperava apoio, eu recebi foi gozação e risada. E outros até começavam a me evitar porque eu me tornei um cara muito revoltado. E por aí foi. E foi aí que surgiram para me ajudar as pessoas que eu nem esperava... E que me mostraram o caminho que me levou a esse mesmo método caseiro incrível... Que simplesmente destruiu em pouco tempo um problema que me infernizava há mais de 16 anos. Acredite você ou não, essas pessoas que te falei são meu padrasto, minha mãe e meu amigo. Imagine você recebendo ajuda dessas pessoas para curar sua ejaculação precoce. Fiquei pensando muito sobre isso... Mas eu estava desesperado para sair logo daquele inferno que estava vivendo. Quando souberam da situação lastimável que eu estava, viajaram uns 230 quilômetros só para falarem comigo e me dar apoio. Assim eles deixaram também a vergonha e disseram que talvez pudessem me ajudar. E aí que me contaram que o meu padrasto também passou pelo mesmo problema que eu. No começo do relacionamento dele, ele e minha mãe. Ele gozava muito rápido e eles quase se separaram. Eu tinha uns 5 anos na época. E agora vem a melhor parte. Juntos, após seis meses procurando uma solução sem Google, sem YouTube, apenas com um instinto, ajuda involuntária de amigos e o conhecimento da natureza que o meu padrasto tinha, eles conseguiram desenvolver um método caseiro natural, que após ele começar a usar a seguir, curou em pouco tempo o problema de ejaculação precoce dele. Hoje ele tem 65 anos, e se pensarmos que naquela época, em cidade pequena onde ainda moram, sem a correria e a pressão da cidade, sem tanta pornografia que faz piorar o quadro, vemos que o problema é muito mais comum, antigo e abrangente do que imaginava. E foi usando o mesmo segredo caseiro daquela época e com algumas alterações e ajustes que fiz para adaptar aos dias de hoje, eu finalmente encontrei a cura definitiva. Finalmente eu senti que tinha conseguido me livrar do problema. Depois de anos de sofrimentos e tentativas inúteis, até na masturbação, dava para perceber a diferença. Em pouco tempo eu já me sentia confiante e queria muito testar. Eu convidei uma das meninas que ainda me dava moral, insisti muito e consegui levar ela para um barzinho. E só no quarto encontro nós fomos para o um motel. Eu estava tão confiante de que o método era bom que nem fiquei muito ansioso na hora do fight. E logo na primeira tentativa eu passei dos poucos segundos que eu durava para mais de seis minutos. Ela morreu de rir quando eu olhei para o relógio assim que acabamos. Mas hoje ela sabe com certeza toda a história. A tal menina é a minha linda noiva hoje. Uma mulher que me ajudou muito nessa jornada. E foi com ela que pela primeira vez na vida eu consegui aguentar mais de 25 minutos sem gozar. Eu sentia que tinha o total controle do meu corpo e da minha mente. Que eu podia decidir o momento exato para gozar. E eu via nos olhos dela quando acabava que ela estava exausta e feliz. Isso não tem preço. Graças ao que eu aprendi com o método caseiro do meu padrasto e com os aperfeiçoamentos que eu fiz, eu pude durar o tempo que jamais conseguir com creme, pílulas e antidepressivos e sem ir a urologistas e sem perder tempo com todas as coisas na internet que não resolviam porcaria nenhuma. Foi aí que ficou bem claro para mim que tudo o que eu estava fazendo antes estava errado. Logo eu vou te contar a técnica que eu aprendi, que faz controle do seu reflexo ejaculatório. Pois é o controle dele que faz até o pior dos casos de ejaculação precoce ser facilmente revertido. Essa é a chave. As semanas se passaram e eu muito feliz. E de uns quatro meses pra cá, eu conversando com Miguel, um amigo que agora mora em São Paulo, ele tocou no assunto da minha ex-namorada. Dizendo que sentia muito por eu ter esse problema e que isso era bem comum, pois ele também tinha passado por isso e que a vida tem que continuar e tal. Foi então que eu estranhei e perguntei, e hoje você goza rápido? Eu me senti ótimo naquele momento e fui obrigado a rir. Então, contei a ele sobre o que tinha passado e como eu encontrei a cura certa. E quanto mais eu contava sobre o método caseiro e como mudou a minha vida, ele ficava abismado e chocado. E ele me falou que um monte de gente ia quebrar a cara, porque estavam me zoando pelas costas. Mas isso não me abalava mais. E como a gente estava bebendo, o Miguel se abriu e me confessou que ainda sofria ejaculação precoce. Pode isso? O cara tinha o mesmo problema que eu, mas hoje eu sei que isso é normal. Nenhum homem admite que sofre de ejaculação precoce ou impotência. O problema do Miguel não era tão grave como o meu foi, mas ele raramente conseguia fazer a esposa gozar. Daí entendi porque a mulher dele estava sempre de cara feia. Daí ele me implorou para eu ensinar o método para ele e que se funcionasse ia me pagar cerveja pelo resto da vida e tal. Mas entendi o que ele estava passando e falei que ia colocar no papel exatamente o que eu tinha feito e usado para curar minha ejaculação precoce, se ele fizesse exatamente o que eu ensinava. Ele voltou para São Paulo no outro dia e fiz o esquema e enviei por e-mail. Achei até que ele nem ia aplicar nada, só que em pouco mais de uma semana ele me ligou à noite falando baixinho. Ele falou que estava no banheiro para a esposa não ouvir nada ele disse que tinha acabado de transar e foi por tanto tempo que nem contou mas foi tempo suficiente para ela gozar por duas vezes pela voz eu via que ele estava muito feliz quase nem acreditando, nem esperou outro dia para me ligar, lógico que eu também fiquei muito feliz por ter dado certo para ele e por me lembrar de que eu também me curei totalmente dessa maldição Três dias depois, ele me liga e pergunta se podia passar meu contato para um colega de trabalho que estava com o mesmo problema, os homens apenas esconde, não admite nem sob tortura, mas esse colega de trabalho viu Miguel todo feliz lá e perguntou o que era. Ele todo empolgado acabou contando a verdade e o amigo logo pediu método, pois tinha um primo que também sofria de ejaculação precoce, passando meu WhatsApp para esse amigo dele. E nessa de amigos e primos dos amigos eu comecei a receber muitas mensagens e aí todos os dias vários homens pedindo o meu método caseiro e eu não dava mais conta de responder todo mundo. E até eu parar para explicar como funcionava, eu não conseguiria trabalhar. E pior, alguns me ligavam fora de hora ou quando estavam com o cliente. Pensei até em trocar de números, só que eu recebia muito retorno positivo de homens que eu nunca tinha visto, me agradecendo por estarem conseguindo satisfazer suas mulheres de verdade e isso me deixava extremamente feliz em poder ajudar. Afinal, o problema é o mesmo, e como eu não conseguia responder todos, foi aí que meu padrasto de novo, ele que nem celular tem e odeia a internet, me deu a ideia de fazer uma espécie de guia e distribuir pela internet, porque tem muito homem com esse problema e todos sofrendo calados. E ele me fez pensar... Se ele tivesse divulgado o método antes, eu e muitos homens não teríamos sofrido tanto. Por isso gostei muito da ideia, mas apenas se fosse bem feito, e eu não conseguia fazer e resolvi contratar alguém para fazer um guia bem profissional com todo o passo a passo, mas bem simples e fácil, com tudo o que eu tinha feito e que deu certo para mim. E com todas as adaptações para ele ser ainda mais eficiente na época atual e mais concentrado para ter resultados mais rápidos que é a fórmula original. Perguntei para alguns que também usaram o meu método e resolvemos chamá-lo de finalize a ejaculação precoce em 14 dias. O nome é simples, mas representa toda a força que meu guia tem. Porque ele não chega de leve no problema, ele extermina totalmente mesmo. E não tem nada igual no Brasil nem parecido. E tenho muito orgulho de dizer que tudo é 100% caseiro e natural, 100% livre de efeitos colaterais e 100% de eficácia comprovada. Com ele você vai descobrir o passo a passo completo para conseguir o domínio físico e mental do seu corpo e assim escolher se quer gozar em 15 minutos ou até mais de 40 minutos. E vai poder dar a sua mulher uma satisfação sexual que ela nunca experimentou. Como ele faz isso? Ele ataca e destrói a causa da ejaculação precoce na raiz. Por isso que causa o fim completo da ejaculação precoce. Ao contrário dessas coisas que te ajudam a aumentar 3 ou 5 minutos e depois não funciona e te deixa na mão. Você vai experimentar de uma vez por todas sua vida. Sinceramente, eu nunca imaginava que o meu guia teria esse alcance. Descobri que até agora o método já ajudou 8.466 homens de todo o Brasil. O que é mais legal e que ajudou até brasileiros que moram nos Estados Unidos e Japão. Coisa de louco isso. Todos os dias estou recebendo mensagens de agradecimentos de homens de todas as idades. Tipo esse do Benedito de Teresina que disse Graças a Deus eu encontrei esse site, Roberto. Foi melhora total no tempo de gozar. Duro o triplo de tempo que durava antes e estou melhorando cada vez mais. Muito obrigado. Esse do Flávio de Ibiúna, na Grande São Paulo. Quero mesmo até agradecer imensamente. Foi seu guia que salvou meu namoro. Já estou conseguindo durar perto de 20 minutos sem gozar e está só aumentando. Como você já viu, com o meu método caseiro você vai humilhar o que te humilhava. Você nunca mais vai precisar pensar em dar desculpas após gozar rápido demais, será uma libertação. Agora, quero que preste muita atenção. Meu método caseiro não é a pílula mágica que, do dia para a noite, será curado. Você vai ver sim os primeiros resultados logo na primeira noite, mas os melhores vêm em cerca de 4 semanas. Tem que seguir exatamente o que eu ensino, que os resultados virão. Alguns homens, só de acabar com a ejaculação precoce, já estão felizes da vida. Já outros, como por exemplo, são mais exigentes e querem se controlar mais e mais, evoluir até o controle total no tempo da ejaculação. E dá muito orgulho em poder dizer que o meu guia é diferente de todos que você já tentou e não existe igual no Brasil. É o único método capaz de te pegar pela mão e mostrar tudo o que você precisa fazer, eu tenho certeza, e que em pouquíssimo tempo terá orgulho de você e confiança e já vai ser capaz de durar o suficiente para ela ter orgasmos múltiplos. Imagine você não mais inseguro e com vergonha do seu desempenho, você vai fazer ela te procurar para fazer todos os dias e querendo fazer de tudo para te agradar. Agora você já está preparado para fazer parte dos homens que deram um basta na ejaculação precoce através do meu método e que hoje nem se lembram mais o problema que tinham. Responda, quanto vale para você terminar a ejaculação precoce da sua vida? Quanto vale o poder de decidir o momento que quer gozar? 30, 40, 60 minutos? Quanto você pagaria para ter a cura e melhorar seu desempenho rapidamente e impressionar a sua parceira ainda hoje à noite? Eu vou ser completamente honesto com você. Se oferecessem essa solução garantida, quanto eu sofria com essa praga? Por uns R$ 2 eu pagaria tranquilamente, até faria empréstimo ou daria um jeito. Só nós sabemos o quanto esse problema traz a nossa vida. Mas não vou pedir 2 mil no guia, nunca, aliás, nem perto disso. Meu objetivo é que ajude o máximo de pessoas possível. Eu não preciso do seu dinheiro, graças a Deus tenho meu sustento ralando desde a adolescência. Mas a única coisa que eu preciso é o um mínimo para pagar o investimento que fiz para montar toda essa estrutura que me permitiu chegar até você. O site, os profissionais que me ajudaram em todo o material que eu vou te enviar, a equipe de suporte principalmente, preciso cobrir as taxas que me é cobrado por cada guia, pela Monetize, que é a segunda maior empresa de infoprodutos da América Latina. E eu escolhi distribuir por ela porque é a das mais seguras e rápidas do Brasil. Se eu usasse o PagSeguro, ia economizar uma boa grana, mas você ficaria sem a total segurança na hora da compra. Para você ter uma ideia, eles só me repassam o valor após o fim dos seus dias de garantia, e o sistema de pagamento deles possui blindagem SSL. Note depois o cadeadinho que fica lá em cima na página, significa completamente seguro. Por isso é que resolvi pagar as taxas e usar o sistema deles. Você tem que entender que eu estou te oferecendo uma solução 100% natural e sem custos extras e uma solução com 100% de eficácia. E eu estou te oferecendo sua autoconfiança e felicidade de volta. Quero que você termine com esse problema da sua vida e sua mulher também merece isso. Eu demorei tanto para descobrir esse método caseiro e passei por muitas horas para montar esse guia. Horas seguidas aperfeiçoando, testando e atualizando tudo para os dias de hoje. Perdi muito tempo com todas essas informações erradas na internet. Eu também paguei consultas caras e gastei muito dinheiro com medicamentos colocando em risco a minha saúde. E agora você tem a oportunidade que eu não tive de pegar um atalho e ir direto na solução que realmente funciona. Vai ter em suas mãos o que vai resolver o seu problema problema rapidamente. Se eu cobrar R$ 800 reais, seria justo, mas você sabe que eu entendo mesmo a dor e a vergonha de que você passa, eu seria incapaz de pedir para você pagar R$ 800 reais pelo guia, nem 500, nem mesmo 400. Seu único investimento hoje será apenas R$ 147,00. Só isso, que é o mínimo que eu preciso para deixar essa estrutura no ar. Hoje você vai levar o meu método caseiro e ainda mais um bônus incrível, que vão fazer toda a diferença em sua vida por apenas 147 reais. E só com o bônus você já sai na frente de uns 90% dos homens, acredita? Só ele vale os 147 reais. Eu vou te explicar o porquê. Por motivos óbvios, na maioria das vezes, as mulheres apenas fingem que estão gostando. Você acha que estão se contorcendo de prazer e, na realidade, é de desconforto. Porque o que as mulheres gostam é muito diferente do que a maioria dos homens fazem. Então, quando surgiu a ideia desse projeto, eu pedi para minha noiva a autorização para colocar no bônus tudo o que ela me ensinou sobre orgasmo feminino. E ainda tive a cara de pau de pedir a ela que pegasse opiniões e dicas com as amigas dela para deixar o bônus bem completo. E com a ajuda delas fiz um manual bem objetivo, mas detalhadinho sobre o que você deve fazer para proporcionar a sua mulher um sexo que nenhum outro homem faz igual. Acredite, isso é poderosíssimo e eu te garanto que você também vai se surpreender com esse bônus. Com certeza, por tudo isso, é que os caras que já compraram chegam a me dizer que esse valor é muito pouco pelos benefícios. Claro, ninguém quer que aumente o preço, porque é muito baixo mesmo e justo. Até você talvez pensou que seria muito mais do que isso, mas esse preço não chega nem perto dos custos em tempo e desgaste que eu tive, mas deixei totalmente acessível. Agora você não tem desculpas e pode começar agora a acabar com seu problema de ejaculação precoce e ver os primeiros resultados ainda hoje. Então, para receber é só clicar agora no botão que aparece abaixo desse vídeo. Ele vai te enviar para a página da Monetize, é só você preencher os dados básicos de pagamento e na próxima página você já vai ter acesso ao guia e mais o bônus que vão mudar a sua vida sexual. Mas cadastre corretamente o seu e-mail porque o guia também será enviado para ele. Talvez se pergunte, e por que não manda o guia para o meu endereço? Simples, nós até enviávamos para o endereço, mas começou a chover de reclamações, porque muitas vezes a entrega atrasava, ou quando era entregue, quem recebia eram as esposas, empregadas, filhos, enfim. Pense na situação. Por isso, montei todo em formato digital, que é muito mais prático. Você recebe na hora e é totalmente discreto e sigiloso. Perguntam-me muito se comprar no cartão ou no boleto vai aparecer algum nome comprometedor na fatura? Não se preocupe, na sua fatura de cartão ou boleto está escrito apenas Monetize EEP. Sei que se souberem disso, você vai sofrer mais ainda por causa disso, eu garanto que isso não acontecerá com você. Eu quero realmente te ajudar, e por isso, se você adquirir hoje o meu guia, o finaliza a Ejaculação Precoce em 14 dias, e usar todo o material por 47 dias... E se você não gostar ou se ele não funcionar para você, que eu duvido muito, eu vou te devolver cada centavo que você pagou. É só me enviar uma simples mensagem de e-mail e o seu dinheiro será devolvido sem perguntas. Simples assim. Está vendo? Removi todos os seus riscos e coloquei tudo sobre mim para te mostrar o quanto eu confio nos resultados do meu guia. E mais, até aumentei o prazo de garantia da Monetize, que é de 30 dias, eu subi ele para 47 dias. Se eu tivesse Alguma dúvida da eficácia do método? É claro que eu não te daria uma garantia como essa. Então fique à vontade para testar com toda a segurança, pois eu removi todos os seus riscos, só que você precisa agir rápido. Minha noiva me deu apenas algumas semanas. Ela já está fula da vida que já perdemos boa parte da nossa vida íntima. Eu ainda respondo muito sobre o guia em vez de dar atenção a ela. Eu já tinha dito que ia finalizar a distribuição do guia por causa da exposição e agora manter o projeto no ar está roubando pouco tempo que eu tinha para ela. Então, prometi a ela deixar o projeto aberto apenas o tempo suficiente para ajudar mais de 300 pessoas e depois encerrar esse site e voltar para minha vida sossegada ao lado dela. Então, se você deixar para amanhã ou semana que vem, esse site pode não estar mais aqui e não poderei fazer mais nada. Então, se ainda resta alguma dúvida, eu quero que fique certo de que você não corre nenhum risco e os resultados são garantidos por mim e pela equipe Monetize. Lembre-se que você tem a garantia de 47 dias para pedir cada centavo de volta, e tenho certeza de que não vai precisar dela. Agora é com você. Clique no botão abaixo, preencha o formulário, e em 30 segundos você vai receber imediatamente o meu guia, o finalize a ejaculação precoce em 14 dias e mais o bônus por apenas R$ 147 reais, e R$ 147 reais para resolver um dos seus maiores problemas de forma rápida e permanente e 100% natural, podendo já começar em apenas alguns minutos a partir de agora. Garanto que o que você vai receber em troca de R$ 147 reais sai praticamente de graça agora você decide o que você vai fazer nos próximos dois minutos ou você leva a mesma vida vai continuar lutando e sofrendo com a ejaculação precoce pelo resto da vida carregando a sensação de que sua mulher pode estar até mesmo saindo com outro homem e com a chance de nunca encontrar uma mulher que aceite o seu problema e seu corpo se tornará ainda mais acostumado a ejacular mais cedo tornando a sua ejaculação ainda mais difícil de corrigir ou então você pode fazer parte do grupo de homens que e tem uma vida onde a ejaculação precoce não existe mais É com muito orgulho que eu posso afirmar Que o guia finalize a ejaculação precoce em 14 dias Tem o poder de transformar a sua vida Você vai sempre satisfazer a sua mulher Não importa o quanto ela é insaciável Você vai estar sempre no controle e decidindo Quando você quer ejacular Pode dizer adeus ao constrangimento, ao medo, à preocupação E principalmente à humilhação Todos esses sentimentos irão desaparecer da sua vida para sempre. Agora é você quem tem que tomar a decisão e ter atitude para mudar a sua vida. Eu não posso fazer mais nada por você além disso. Acredito que se você está me aguentando até agora, é porque você quer mudar. Então clique agora no botão logo abaixo e te asseguro que esta é a melhor e mais rápida solução disponível. Estou te esperando do outro lado, onde vou te mostrar como finalmente você encontrou o fim da sua ejaculação precoce. Abraços e fique com Deus!